SCP-005 Classe de objeto seguro Procedimentos especiais de contenção Embora SCP-005 não represente diretamente riscos imediatos, suas funções únicas exigem que medidas especiais sejam tomadas para restringir o acesso e a manipulação do objeto. A aprovação de pelo menos um funcionário de nível 4 é necessária para remover o objeto de sua área de contenção. Descrição Em sua aparência, sp 005 lembra uma chave ornamentada, com características de uma chave produzida em março, típica da década de 1920. A chave foi descoberta quando um civil a utilizou para infiltrar uma instalação de alta segurança. O item 005 parece ter a habilidade ímpar de abrir toda e qualquer forma de tranca, ver apêndice A, seja mecânica ou digital, com facilidade. A origem dessa habilidade ainda não foi determinada. Notas adicionais. O item 005 pode ser usado como substituto para cartões de seguranças perdidos, mas somente sob a supervisão de pelo menos um Funcionário de nível 4. SCP não pode ser utilizado para reparos em máquinas de refrigerantes, abertura de armários pessoais ou como chave sobressalente da casa de nenhum funcionário. A remoção desautorizada do objeto de sua área de contenção resultará em rescisão imediata. Apendice A. Apesar do item 005 ter sido eficaz na remoção de praticamente qualquer forma de dispositivo de tranca, experimentos demonstram que disfarçar o propósito ou a identidade da tranca é parcialmente eficaz contra a habilidade de SCP-005. Em aproximadamente 50% dos casos onde um voluntário foi incapaz de identificar o mecanismo de tranca, SCP-005 não obteve sucesso em desativá-lo. Devido a esses resultados, o item 005 foi provisoriamente classificado como senciente e mais experimentos estão sendo executados para determinar suas capacidades cognitivas.